Bom, então o pedido do Adriano Genu aí, vou passar para vocês agora como simular o som de violão, tá? Primeira observação, não vai ficar igual, tá? Fica parecido, mas não fica igual, certo? Segundo ponto, estou utilizando aqui captadores single, né, na guitarra, então nisso a gente tem uma, uma característica sonora, ok? Se você for tentar com humbucker, é no mesmo patch que eu estou dando para vocês aqui, você não ter que fazer modificações, não vai ficar idêntico. A questão de limitação, né, do, do equipamento. Tá? Outra questão aqui é que eu estou utilizando aqui o meu, a minha segunda posição da chave de, de seleção, ok? Então para a segunda posição, onde eu vou utilizar aqui esses dois captadores, tá? Ponte e meio, certo? E o resultado que eu consegui de som foi esse aqui, ó. Hum. Tá? Só que o que tá acontecendo aqui, né? Vocês estão pegando o som ambiente, tá? Não tô jogando direto para lugar nenhum, não. Tá aqui na, na minha caixa. E é o som que vocês estão ouvindo aí. Beleza? Com o ritmo fica assim, né? <música> eu acho que tá bacaninha dá para enrolar né na falta de um violão Beleza basicamente é isso então vou botar os parâmetros aí na tela de vocês Beleza se não é inscrito no canal se inscreve compartilha com os amigos ative o Sininho aí então fica com os parâmetros aí e um grande abraço bom então aqui estão os parâmetros ó. são somente esses dois efeitos que eu utilizei tá um pouquinho de ambiência e esses parâmetros aqui no simulação de, de violão né então olha ó, você vê que tá vazio Ok foi utilizado assim, é bem simples né, de configurar, mas como vocês pediram, eu fiz aí.